Came to... Oi, eu sou o Gabriel Jordan do Gastrd. Você acabou de encontrar a sua mais nova referência em maquiagem, unhas e beleza. Aqui no canal nós temos três vídeos semanais dedicados aos assuntos mais variados desse universo. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você tá perdendo tempo. <risos> <risos> You know what? Hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby Here's 20 dollars Hey, baby, hey, baby, hey, baby You know what? Keep the change